E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo! E hoje estou aqui com o Clone Penguin! Oh, Então pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo maravilhoso aqui! Eu já li essa mensagem porque ele está aparecendo de novo! Não, não, Que bonito, meu bem! Que Ai gente, eu estava com a saudade desse jogo! Ótimo que voltou. Voltou não, é né? Ele inscreveu. Muito obrigado mesmo. Botafogo the fuck pronto Então pessoal. Silêncio, pessoal. Silêncio. É assunto secreto. Eu vou entrar para estranha para terminaria Para... né? Camerão. Nome, forbá, está tudo Opa! vou virar um agente Ai, saudade do caralho, do que? WTF? Ah tá Eu não estava entendendo Elite Pinguim Foice, bom trabalho, agora você faz parte da Elite Pinguim Force. Você recebeu um novo telefone secreto Este é seu equipamento mais importante Entre em ação Olha. Yeah. Tá vazio. Eu entrei no servidor. Entrei no servidor, acho que ventilador. Que é o único que tava mais cheio. E aqui tá totalmente vazio. Só tem um cara de bunda aqui do cara. É, eu quero escutar a música, será que? Será estar está muito alto aí pra vocês? Espero que não estejam. Tá então, alto, porque de... assim será ouvir o ruído no meu microfone. Então, onde será que eu entrei? é defensor do sistema, eu acho que eu lembro, não sei eu já vim dormir a última vez vamos treinamento eu quero lembrar-me do maior treinamento tá, tá, calma olá gente, bem-vindo nossa sua missão simples construa canhões para destruir robôs inimigos no lado superior esquerdo da sua tela são seus canhões e suas peças o vermelho atira tirar rápido o amarelo é de longo acão só rápido o roxo é lento porém poderoso as peças são utilizadas para dominar os seus canhões para construir um canhão clique nele e depois clique onde você quer colocá-lo Observe você só pode construir canhões aos quadrados luminosos, você precisa de energia para construir canhões, para ganhar energia você precisa destruir robôs, quando os robôs inimigos estão aproximando-se, eles aparecerão primeiro no seu respirador. há três tipos de robôs inimigos, o robô vermelho ataca em bananas, robôs amarelos mova se rapidamente e robôs rois que fazem, fazem um grande estrago Ai. Nossa, já começa muito. Nossa Esse daqui só é o Garrowing Doutor Garren. Ah, então é assim que eu coleto Melhorar esse canhão aqui Às vezes quando você destrói um comandante Acho que é o bastante Lembre-se Em uma emergência você não apenas estará sozinho oh, Dot, Com certeza estaremos aqui para protegê-lo Pronto para entrar em ação Experimente os programas de treinamento e lifter Diretoria Lembre-se, uma emergência pode ocorrer a qualquer momento. Era essa bosta? Apenas isso? Moeda recebida. Zero. Legal. Porque eu saí. Agora quem é avançado? Escolha nível. Robôs inimigos estão atacando o servidor da EPF. Mas quem está por trás disso? Nível de dificuldade 38 de 100. Oh não! Oh não! Mil vezes não! Aqui é o Rock. Tá, vamos colocar um aqui. Outra aqui. O vermelho aqui, não é mais. Caralho, a maioria demora. Sobrou um pro vermelho. Ah, já tenho aqui. Cara do foguete. Hum, Acho que fiz besteira. Ele fez é merda. Eu deixei escapar uns vírus no, no, no laboratório do gay É é gay de gallery Eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei Eu sei Que fosse suspiros Ah, sério? Você me Comprar mais um aqui colocar mais amarelo aqui Vou colocar um vermelho aqui Mais uma amarelo um vermelho Mais vermelho Consegui, eu consigo. É fácil, é fácil. Atacar, é dela delatar arquivos importantes. Eles devem estar atrás das minhas receitas de bacalhau Nossa, então é... isso não é nada bom. Eu estou detectando centenas de robô vermelho. Destruir canhões vermelho são a sua melhor opção não vermelho vermelho é o mais fácil destruir destruir destruir a ah, boca de para, que tem um boca não o amarelo está ótimo eu vou juntar aqui para comprar um rosto aqui, pronto Nesse momento, é fácil Quando morreu morreu What the fuck, desaparecendo? Bom trabalho, agentes. Ainda estamos com alerta total. Estou detectando mais inimigos. Atacar o servidor da FF. Operação Spam. O ninis. laranja diz. Ah, eu odeio Spam. O que gente, Estou detectando mirar. Nossa, eu muito rápido. Caralho. Eu não sei a ler, para não sei. canto, então, me fazendo bem, bem bem bem bem bem O bem é? Sucesso bem que... tá é. quero ver bem bem bem tá bem bem Fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil. Ah, não, não, não, por um, favor. Yupá! Atacar sistema, atacar sistema. O inimigo, rosto disse com uma. Uma expressão facial de bravo. Ops, acho que não, mas de mim. servidor da EPP e eliminar conexões. Oh yeah. outro filme, eu estou detectando um excesso de robôs roxos. Nossa, nossa, que foda. Sistema não encontrado. Reiniciar computadores. O código 404. Muito fácil Mostro. Meu Deus! Ó! Círculo! Círculo da morte! círculo! É né? né? Olha! São os porcos de aqui ó! vamos vão morrer. Ganhamos, bom trabalho. Esses não vamos nos incomodar tá? nos incomodar com um bom tempo. Porra, essa, essa foi por pouco. Você precisa ter mais cuidado, Rota. Fale-me, até que a já De agora em diante, apenas quero pensar em brigadeiro e coelhinho. Hum, perfeitamente. Vira no sistema selo, selo colecionado. Bom trabalho ali. Você destruiu de todas as suas inimigas. O sistema da F que está sendo restituído. Por sete minutos. Vou tentar conversar com o pessoal. Eu estou pelado ainda. Ótimo. Oi pessoal. Nossa, por ok. que é o quê? Moquinho, eu tô escrevendo o ok. que? O pessoal aqui é muito longo. Né? Salmação. Ghost. Não morar comigo. Talvez. Capitã, qual é a situação? Nossa, que chato. Vamos embora. Vamos ver aqui. Equipamento. Recebido. meu primeir, Meus primeiros inter da FPP. Finalmente. Esperar é uma roupa, mano. Eu nunca sei ficar paralado. Olha, ah, muito bom. Gente, é incrível isso. Sério. Eu preciso pagar por uma assinatura. Gente, é maravilhoso. o que você não tem medalha suficiente para receber esse a ah, tá. ah, aqui eu não posso tá, eu não tenho medalha suficiente né então eu preciso conquistar medalhas para poder ganhar esse item então tudo bem assim essa é legal então, eu posso. Eu não ganhei porra nenhuma. What the fuck? Eu, eu não entendi. Missões da Asp. Atuais. É o caso dos puffs desaparecidos. A missão secreta de gay. De... O oh. Caso das moedas desaparecidas. Informação. Clica na lista esquerda para reforiar uma missão. Não eu, não, eu não quero fazer isso agora. Até como é que eu saio? Eu não vou fazer isso agora. Vamos agora. Deixa eu ver se eu tenho um robô. Oh! Nossa, eu sou muito gordo, olha a cara de retardar, a cara de peixe. Agora sim. Comecei é a jogar esse jogo ontem. É isso. Você achou o capacete de Mineiro? Quer é colocar no seu inventário? Sim. Como assim eu encontrei? Se tem uma seta apontando para o capacete, um, entendeu? Por quê? Is happening, yeah Face to face with great is it a strange You don't even know how you feel It's adorable It's nice to see the humans never change Open your eyes, let's begin yeah. Yes, it's really me Breathe it in I know it's a lot The hair with the body When you're staring at a demigod So what can I say except You're welcome, for the tide, the sun, the sky Hey, it's okay, it's okay You're welcome, I'm just an ordinary Jimmy guy